posso dizer é que o que me motiva é acreditar na pessoa humana. O que me motiva a me comprometer, eu trabalho com as pessoas que vivem em situação de rua. Trabalho no centro de São Paulo, no centro da cidade, já há muitos anos. Não é? Eu cheguei nesse trabalho em 1977, Pude, junto com a população de rua, fazer uma trajetória de visibilidade. É, e o que, que eu quero dizer para vocês? E o que eu espero, espero de você, Ricardo, espero que você possa realmente é, fazer parte daquela Câmara não é? da cidade de São Paulo Câmara Municipal onde a gente possa ter um aliado porque as pessoas da rua sofrem muito. E se a gente tiver alguém lá na câmara, tiver alguém do lado de lá, né, fazendo essa ponte, a gente se sentindo representado, né, ouvido, né, porque quem está sentado do lado de lá vai ser muito incrível. Arautos da Paz, Alvorada Nova, lida com famílias. Nós lidamos com comunidades carentes, gente pobre de verdade. Nós visitamos, entramos nos barracos e tem vezes que a gente não encontra uma colher de farinha de trigo... Mas encontramos por lá oito das crianças. E a é esperança, Ricardo, a perspectiva é de que você consiga, de verdade, né? que nós estamos num trabalho lá intenso, todo o meu pessoal, a gente mobilizou céu e, céus e terras, porque até então eu já tinha lavado minhas mãos com política, eu já não queria saber, porque a visão é a mesma que todos têm, político é tudo igual. Aí o Ricardo conseguiu mudar a minha mentalidade. Né? No, dia que ele foi, no dia que ele foi convidado a ser candidato ao Senado, que a Marina ligou para ele, ele, eu sou o taxista, ele estava dentro do meu carro e aí ele olhou para mim e falou, Valdir, agora você vota em mim? Falei, não, eu não voto em ninguém. eu votei no Ricardo. E vou votar novamente. E eu estava indo encontrar a equipe numa Mackenzie, né, e estava na Mackenzie São Vicente, e atrás de um taxista, né. Aí o taxista começou a gesticular comigo pelo televisor, daí eu falei, nossa, o que esse cara quer? Ele estava na minha frente e eu estava atrás dele, né? Eu falei, nossa, é aqui, né? Aí chegou próximo da faculdade UNIP ali, ele encostou, né? Daí eu parei do lado dele e falei, posso te ajudar? Ele, não, é que vi que você está com a camiseta do Ricardo Young, e eu queria um. Você tem material dele aí para passar para os passageiros? Daí eu fiquei assim tipo, nossa, né? aí eu falei, não, eu tenho né só um momentinho, aí estava meio desconfiada para falar a verdade, estava né? achando bom demais <risos> para ser verdade. Aí ele, não, pode me dar bastante, porque candidato da Marina Silva é meu candidato também, eu vou o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. É a minha expectativa com relação à candidatura do Ricardo não é simplesmente que ele nos represente. A minha expectativa é que o Ricardo, a Soninha, Marina, cada um de nós que estamos aqui, nós trabalhemos para que a política não seja feita de maneira que, se eu quiser ter uma ideia para levar uma lei para a Câmara dos Deputados, eu preciso de um milhão de assinaturas, 500 mil na Espanha, nós precisamos de uma wikidemocracia, uma democracia que funcione a partir dos critérios da Wikipedia. Todos nós queremos uma cidade voltada para as pessoas e não voltada para os automóveis, uma cidade onde o saneamento básico eh, seja universalizado, onde os professores deixem de. Eh, onde as escolas tenham, as escolas públicas tenham aula. É uma diferença fantástica entre as escolas em que meus filhos. Estudaram em as escolas públicas. Na escola em que meus filhos estudaram, nunca faltou um professor. Perguntem para as pessoas que estão em escolas públicas, essa semana, quantas vezes faltou um professor. Não é possível haver luta real vitória real na luta contra a desigualdade, se o problema do saneamento básico e o problema da qualidade da educação não, for resolvido, não forem resolvidos a curtíssimo prazo. Mas, tão importante quanto esses temas substantivos, é essa ambição que me parece ser tá na essência da candidatura do Ricardo. As pessoas que estão aqui não são base do Ricardo, como habitualmente se fala. Não é isso. As pessoas que estão aqui terão no Ricardo alguém que vai lutar para que a política não seja mais a arte da representação, uma arte teatral e, portanto, com toda a ambiguidade da arte teatral, mas, ao contrário, a atividade em que cada vez mais os cidadãos estarão presentes na tomada de decisão a respeito de seus próprios destinos. Peçam voto para o Ricardo Yankee e não o abandonem depois que ele foi eleito. Porque, assim como eu, quando era... Assim como eu, quando era só sociedade civil, SOS Mata Atlântica, voluntário em Heliópolis, na Brasileira e tudo mais, eu olhava para a Câmara e falava, Ai, caramba, quem é que me representa ali? Quem é o meu interlocutor? Com quem que eu posso falar e confiar minimamente que vai ter um resultado? Aí, quando você se elege vereador... E você está lá olhando para os seus colegas e fala, Ai, caramba, cadê o pessoal que me pôs aqui? porque frequentemente será 1 um contra 54, 2 contra 53, 3 contra 52. Então, eleito Ricardo Yang, continuem acompanhando o mandato dele, ajudando a fortalecer o mandato dele, para que realmente essa quantidade enorme de pessoas, que votaram nele para senador, inclusive, essa quantidade enorme de pessoas que vai votar nele para vereador, ou mesmo não votando, se identifica com ele, realmente possa se ver representado lá. Eleição. Não encerra a política, é um momento da política, um momento muito importante da política, certo? Mas é preciso que tenha a política nos intervalos. E eu quero que o Ricardo seja eleito nosso vereador aqui em São Paulo, para que depois das eleições do dia 7, que eu peço a Deus e a vocês, os eleitores de São Paulo e os seus apoiadores, que ele seja muito, muito bem votado, para que, a gente saiba que vale a pena ter ideais, para que a gente veja que há reconhecimento naqueles que se dedicam à política com P maiúsculo. Eu quero que o Ricardo seja eleito para que continue discutindo política, mesmo depois de eleito, nos intervalos da política. Que a gente possa ter essas reuniões aqui, no mandato do Ricardo, mas não só aqui, em outros lugares porque depois de eleito é que começa o grande esforço para um processo de mobilização e educação para a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Desenvolvimento sustentável não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. E como maneira de ser, esses novos agentes políticos que estão surgindo no mundo, eles, eu espero em Deus e em nós, que façamos uma mutação nesse tecido social que está necrosando, necrosando na economia, no, na relação com a natureza, na relação com as outras pessoas. É uma crise civilizatória, e uma crise civilizatória tem que ser um esforço de todos nós, todos os homens e mulheres de bem que querem uma saída para essa crise, e ter um representante que tem voz, que tem mandato, que tem autoridade ética e moral para se colocar na sociedade, nos ajuda muito. Ricardo, que Deus te ajude nesse grande desafio. Vocês sabem que eu sou movida à fé e à determinação. E eu sempre digo, Deus faz o impossível, mas o possível é departamento do dos homens. Não é? Se tem alguém aqui que acha que vai rezar para o Ricardo ser eleito e não vai pedir voto e não vai para a rede social, não é? Deus não ajuda a gente preguiçoso. certo? Então, trate de fazer o possível, não é? porque o impossível, com certeza, Deus já fez, Não é? fazer com que um homem bem-sucedido largue toda a sua vida empresarial e se dedique a servir na política, e é serviço mesmo. Agora, ele disse uma coisa, a Marina é culpada, ele que me chamou, eu estou aqui. Ah, vai me dizer que o açucareiro é culpado porque a formiga entrou para comer açúcar. Não é? né? Ele gosta de política. Eu fui apenas o açucareiro que essa formiguinha viu, porque é uma pessoa que fez isso no Etos e fez política com P maiúsculo e agora vai fazer na política institucional. Eu, o Ricardo, a Soninha, vocês, estamos aqui mais do que para prestigiar. Nós estamos aqui para nos envolver, para investir em ter um vereador dessa comunidade de pensamento, da sustentabilidade, como uma maneira de ser e traduzir esse ser na nossa forma de fazer. Muito obrigada. E essa cidade, gente, tem uma qualidade humana extraordinária, tem pessoas extraordinárias, em todas as classes sociais, em todos os segmentos, tem gente fazendo coisas que a gente não tem ideia. E a gente não tem ideia porque a gente não sai de casa, a gente não tem ideia porque não sai do carro, a gente não tem ideia porque a gente não vai para as ruas para valer, a gente não se propõe, como foi dito aqui, conhecer a Praça da Sé por dentro só para falar da Praça da Sé, que é um espaço razoavelmente acessível. Quantos lugares dessa cidade nós nunca fomos? Quantos lugares dessa cidade nós nunca compartilhamos? E se compartilharmos, e se formos, e se vivenciarmos, nós vamos descobrir, como eu tenho descoberto, o quanto essa cidade é extraordinária e quanto nós podemos ter esperança de que a mudança aqui é possível. Então, a todos vocês que são responsáveis pelo sucesso aqui da nossa campanha meu obrigado de coração, e graças ao trabalho de todos vocês e o apoio de vocês, nós vamos chegar lá. Dia 7 de outubro, nós vamos chegar lá. E a partir do dia 8, comecem a cobrar. Comecem a cobrar do futuro vereador dessa cidade, que não tem outra razão para ser vereador que não realizar o sonho de todos nós em conjunto. Muito obrigado.